E aí, time? Oh, Fala, é. Marquinhos. Opa! Yeah. Vamos pra cima, Boa sem medo do é. é amanhã? Bora, é óbvio, bora, Óbvio, óbvio. Então sempre, bora. Dá gap no Takeshi canseira. Vambora, galera. Tô com o dedinho aquecido. Vou dar meu melhor, velho. O Marquinhos ainda não vai liberar o Potacashão, não, hein, mano? Pois é, mano. Ele que vai liberar o roxo pra nós, ele não fica esperto, não. Nós <risos> temos que fazer o possível pra ganhar, O Potacash continuar a vice, né? Boa. Eu, eu vou tryhardar, mano. Ó, o Takesh tá descer, velho. Aí, ó. Tá tranquilo, então, é... mano. Tranquilinho, velho. Pode dar a cara, hein, Mumu? Ó, oh, já pega o taque, oh, já pega oh, o, oh, o taque. Já pega, vai, vai, vai, Mumu. Vai nele, vai Nenifu. Vai vai Nenifu. Ele estrua de novo. bora, bora, bora, bora, vai, bora. bora, bora, bora. Libera peles não. Libera pra não quezinho, quezinho. quezinho, quezinho só não. vai, só vai, não Takas, não Takas. Ignitei, ignitei. Pega o Zinho, pega o Zinho, pegou o Zinho. Eu matei, eu matei, eu matei. Mata atrás, mata atrás também. Boa, boa, mata atrás, mata atrás. É, é nosso porquinho, esse é, bom, é nosso. Tá morto, tá morto. Aê! Já morrei já. Resetezinho vambora. <risos> no talento, finge que tá com medo. A gente é ruim, finge que a gente é ruim. Ó, em quem se é acertar. Pode ir no x pode ir no x Pode ir no X-Al. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Pode nele, pode nele de lentidão. Flash. Peguei. Matou, saiu, matou, Opa, saiu. se eu não forte. morri, velho. Eu não morri, foi bom, foi bom. Quer dar a bot, amor. Lissandra? Quer dar a bot? Com certeza. Então vamos, então vamos, então vamos. Foca o Takas pra te chutar ele, foca o Takas. A Lissandra canca, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Qualquer um, qualquer um. Saiu legal, saiu legal, saiu legal, saiu, tá bom? Se conseguir matar ali, tá bom. Mas não matou, vambora. Recalzinho, recalzinho clean, galera. Boa, galera. É disso que eu tô falando, mano. Vambora, rapaziada. Caralho. Outra fita. Ó o guerreiro do chat aqui. Tá full tryhard. Que paia. Uai, mano. E galera, não era pra ser tryhard não, mano? No campeonatinho? Bid, vou mudar mid, vou mano mid, mid. Não, não toma playbot, tá? Só tá Karalta agora. Gastou o W, dois do engaja. Se ele tentar oh, ser velho. herói, ele Calma, calma, calma, o Zeke pode pular aqui. Vamos jogar pra, pra pegar a barricada. o bot puxou, tá? Aí, ó, saí legal. Ó, o tem, tem, teino, o tem, Isso, garoto. Bote subindo, pode uh, bot subindo, pode né? subindo. Um, uh, eu errei, eu, eu errei. Tá cash no rio. Dei o dano que dava, boa garoto, linda, jogou muito. Ó oh, o tarcas. Varus, Ele errou, ele errou, ele errou, tá suave. vamos nele, vamos nele, vamos é, nele, vamos nele. Vi, eu achei, eu achei assim, achei... No Varus, no, vi, varus vi, no Varus, no Varus, família. Peguei. Agora, é de vocês, é de vocês. Agora mata é o X era. sem flash. Tá X sem flash. É isso, minha família. Vou fazer o drag agora, tá? Chego muito Pega, pega, pega, pega, Mumu, pode ir, qualquer um, Mumu, qualquer um. Bate na torre agora, leva ela normal. Não vai te ter três, então? Se estunar o Rakan, ele morre. Fio fio Estunou o Rakan e morre. Rakan, Rakan, hein? Dois segundos. Torre, torre, sai, torre sai. Tô indo dragaduto, né? Tô indo ah, dragaduto, se dragaduto, se dragaduto. Ó, se você matar me esse. Mata esse, sai. Vai, continua no Takas. X, é a hora. sem L. Ué, é GG, galera? Tomei, tomei, tomei. Leve inib não, leve inib não, leve inib não. Se quiser lutar mid, eu dou TP, Tô aqui, tô aqui Puxa bot primeiro, puxa o mid, primeiro. já? Tô já? tô aqui, tô aqui Então vamos. então vamos. Peraí, aí, tô descendo, tô descendo O bot tá enrolpante lá, o é só lutar aqui Acho que eu vou tomar ICAR, galera Eu chego por trás, eu chego por trás É vocês, pô Tô no veiga, tô no veiga, boa Boa, boa, boa Zack, Zack, Zack, Zack Ah, bom, né? 4x2 Ô, ô, ô, rapaziada, rapaziada Chega aí, não? Espera aí, o Marquinhos Vamos Eu dar GG, vamos correndo, dar tá? GG, vamos dar GG. Vai, vai, vai, vai, vai, vai Quer matar geral? Matei aí, pode ir, boa. pode ir, galera. Tá caixa, Boas olhas. Tá tá tá morri. <risos> pega o calvo, pega o calvo, pega o calvo. Se pai é GG, GG, GG. Morri, morri. GG clean, GG clean, GG clean. Torrizinha, torrizinha. Tô ficando, tô... Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e o um comentário logo abaixo. Quem quiser conhecer o site da Bonox, o Vieno tá mandando o link. Aí lá tem codiguinho de tudo, galera, né? Serviço de Netflix, iFood, Uber... O que for, vocês estão vendo na tela aqui, né? Console também, mobile, PC... Quem quiser lançar a brabinha, sinta se à vontade, beleza? Consolo! Quem tá chegando na live agora, galera, estamos jogando aqui o campeonatinho da Bonox. Eu, Batini, Corote, o Fer e o Master. 1x0 pra nós, contra o time do Takeshi. Vamos pra segunda partida... Segura que nós tá sem freio, viu? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. A win nela, né? a ah, win, até o, final, até o final, até o final. Até o final, mata ela. Ó, oh, morgana mídia, tá. Linda, Lindo, paizão! Bota legalzinho. Bom Tomou, Tomou também de mim. Pressionar aqui agora. Tá ruim aí a galinha? Como é que tá mal, Kai? Qualquer coisa só guiva. Morreu, oh, tá de boa. Cuidado, hein, pantho. Se quiser flashar, coisa linda. Tô sem mana. Beleza. Ai. NT, NT. <risos> <risos> <risos> Ô, malcaizado, acho que o game é aqui no bot, viu, mano? Parede mais difícil pra alguém. Ó, ó, ó, ó, ó. ó. Alwin vai. Se tiver flash, tiver flash pra pegar. e Empurrou pra nós, paizão. Valeu, é -pai. isso, meu lindo. Já rouba o red aqui, ó. Mim, Já né? Deixa o red pro Malcai, viu? <risos> oh, tô ó, tô tô tô ó, ó. ó in paizão, usa tudo. Morreu já, né? Você pega? Beleza, uh -huh. Martin. Morgana ah, top. Ah, caralho, você não erra não? Como é que é? <risos> Brabo, Mano, bora lá, tudo. Morgana. Bora lá, bora lá. O que, que vocês acham? O bonde bora, ir pra lá. Bora, bora. Então, bora, então bora, então bora. Vamos geral, vamos geral. É útil, é útil. Ó, se conseguir roubar, conseguir roubar. É com você, no flash, hein? Vai, vai, vai, vai. vai. É Só, vai Só vai, Malcãe. Só é vai, Malcãe. Bora, paizão. Vai, caralho. Bora, cara! Eu pego o bagulho lá, Pega o bagulho e aí. Monstro! Mata esse! Mata sai, peizão! Cara, morreu, morreu, morreu, Sim, morreu, morreu, morreu, morreu, morreu! Só sai, só sai! Tomei tudo... Tô Vamos bem jogando, velho! Aqui é jogado, velho! Eu tenho ult, Martinho, Eu tenho último! Então, então, calma, calma! no seu tempo! Acho que eu morro aqui, velho! Só sai? Tá bom, tá bom, nós empolgou, Eu empolguei, my bad. Caralho, viado, nós roubou o bagulho, Ai, já tá nice. Bad, bad, e o Malcai pegou, pô. Não, tá bom, mano, o Aralto é 300 de gold, fora a cabeçada. Bom, esse jogo aqui vai ser muito difícil, hein, galera, muito difícil mesmo. Mas vamos acho tentar, é jogo, né? Acho que é jogo do MyPlay isso aqui, se a gente conseguir achar uma luta aí, acho que dá pra ganhar. Tem que pegar os itens, mano, a Morgana fechar ali, a Andrezinha. Cuidado com o Bind, cuidado com o Bind. Uh, tá junto com a cena. Quer dar dano, quer dar dano? Vai batendo, vai batendo. Tá subindo aí, ó. Vai batendo, vai batendo. Recobra, Martin? E eu fiquei forte, viu? Tá muito Uf. forte. Que... Vamos que tem jogo, velho. Morri, galera. Trolei, o ia flash. E tenta pegar a visão pra vocês combar, hein, mano. Smite do Maokai com o combo da Lux. Eu sou mais vocês, viu? A batatinha da visão, viu, maluco? Vamos, vamos virar no Malcai, cuidado oh, com cuidado. Ó, se liga cuidado. pra roubar, se liga pra roubar, calma. Ajuda o Malcai, alguém? Wzinho. Chegando. Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, oh, o flash pra roubar o Malcai, o flash pra roubar o Malcai. Vai, vai, vai, vai. Aê, oh, caralho! Cara! Bora, porra! <risos> Agora tenta sair vivo, tenta sair vivo. Vambora! <risos> é isso, galera! Fiz a comanda, fiz a contenção ali é o T, ó. Caralho, velho. Vambora, vambora, não desanima não, mano. Tá parecido, tá parecido. tô flanco, eu tô flanca, eu tô Então vai, então Vai, vai, vai, vai, vai. Tô descendo, tô descendo. Vai vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vai usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Continua, galera, ó o Brand, ó o Brand. Tá morto, nossa, tá morto. Passar mal, eu eu faço eu faço eu faço. E o Takas, pega o, Taca, Taca, o Takas, pega Taca, Taca, o Takas. Vai até o final no Takas, tá, tá, tá, tá. até o final no do... Takas. Flashou, flashou. Volta, volta, volta. Quer forçar Baron? Vamos forçar o Baron? O Baron é nosso, o Baron é nosso. O Baron não é Baron, ele tá sem? Ele vai, vai, que você instalou, velho. Tem fruta, tem fruta e eu curo, tem fruta e eu curo. Cuidado pra não tomar do Takas Pega fruta, vai pegando fruta, vai pegando fruta Ó, se acertar o do Tacas Takas, vai nele Vai fazendo, vai fazendo o barulho. tá vendo o que vai ah, tá fazendo? Bem. Cuidado, cuidado Pô, não consegui flashar, véi Vai fazendo, vai fazendo o bar vai fazendo o Baron Ai, morri pro barão. Só sai agora se, que, se quiser tentar terminar, quer tentar terminar? Ajuda ele a terminar, dá, dá dano lá, Morgana, dá dano lá, Morgana Faz, faz, tiraduco, faz, tiraduco. faz, faz, tiraduco. faz. Beleza, mata, ó, se matar o Takas sem ult Ó o Takas, ó o Takas, ó o Takas, taka. mata ele, mata ele, mata ele Gastou clean, se boa. Vai, Margaria! Vai, Margaria! Vai, Margaria! Vai, Margarinha! Quase! Ah, ah, ah. Tá valendo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, e se nós ficarmos de pressão mid e eu e o Maokai fazer Baron, ué? Quietinho. É eu gostei da ideia, viu? Da canalice. Mas, mas será mas, que o Sky sim, é? não. Vai, vai, se liga, a gente vai roubar, a gente vai roubar essa carniça, mano. Vambora, galera. Ó, oh, já, o outro ali, Malcai. Já, o outro ali que nós já deixou um cagado. Boa, boa, ah, boa se Ó, o roubo. Ó, o roubo, Malcai. Vai, Malcai. Boa, caralho. É, vamos, Malcai. Agora beleza, sai vivo, beleza, sai Malcais. vivo. Nós só precisamos sair vivo, só precisamos sair vivo. Vamos pegar o mid aqui game, agora, rapazes, legal. É, o, o jogo é nosso, é o jogo é nosso. Vamos, Lux. Não desanima, mano. Não desanima. Vamos pra cima, porra. É só ficar clinando aí, ó. Não seja pego, eu tô levando top aqui. Vai apertando os botões. Lux, clina de nojo e give o inibidor. A gente vai guivar o inibidor e eu vou tentar levar top, viu? Só clina, galera. Não seja pego, velho. Não se expõe, velho. Taca a lança de longe. Talvez eu dou GG top, mano, se Vocês segurar eles. Ó, já tô caindo na toa. Vai parando. Vai, vai limpando. Foca em limpar o wave. Não deixa dar B, não deixa dar B, não deixa Ai, dar, mal, dar B. Cai, tomou, mal, cai, tomou, mal, cai, não toma, tenta bola, não tomar, bola, tenta não tomar. Bola, tenta não tomar, o bend morreu, o bend morreu. Mano, quer lutar, quer lutar, quer lutar. Só para o B deles. Só para o B deles. Consegue parar o DP? Relaxa, eu tento matar o cara. Eu tento matar o cara aqui. Me dá cover só, me dá cover só, por favor. Matei, matei, matei, matei. Mata, mata, mata. Porra, morra, morra, oh, morra, morta, morra. Beleza, Tom, rapaziada. Rata. Relaxa que esse pau do GG é top. Vamos, caralho. Beleza, vamos. Beleza. Ai, ah, Lux tomou. Top. Lux tomou de morador. Para o Mendes. Para o Mendes. Para o Médeles que eu dou AGG. Cadê a Lux, Procura dois, ela. Pra... Procura, procura. Ai, Ai, pra... Procura, vez, procura. Se tipo, para ela tá no mato, tipo, se ela tá, ela foi. Não Será que mate, ela vem andando? Vem, vem tentar das GG nós, vem Todo mundo, vem todo mundo. Deu bela, deu bela, deu bela, de bela. Vem vir, vem vir, vem vir que talvez... Não sei se dá GG, velho. Será dá, que dá, é? Ah, dá, eu acho que dá. Dá, dá, Que ah, não, acho que não, Ai! acho que não. Ai! Vamos ver se nós matamos matar alguém aqui. Matou? Matou? Matou, não, matou? matou? o Shen do, o Shen deu de Então sai, motivo. então sai, o Shen tô tirando mutil do Shen. E a wave do lead, bateu, a wave bateu, do Mid. Ele ele Ai, ele Se, eles vão segura. tentar. Não, não, não com a limpa mid, não. mid, Lux. Limpa mid que eu vou bot com o Pantheon. Vai mid, eles vai, defende mid, defende mid. Digitar. Continua, Pantel, continua, Pantel, continua, Pantel. Vai limpando, Lux, Lux, Lux, vai limpando. Lux. Lux. Vai limpando, Lux. Vai limpando, Lux. Para o B deles, para o B deles. Pega a visão e para o B deles. Eu e o Pantheon leva, Vai, vai, vai, vai, vai. Para o B deles que você vai assim, dar uma espanha. Torre, Pantel, torre, Depois mata ele, torre e depois mata ele. Mata ele agora, mata ele agora, mata ele, mate ele, mata ele. Até o final, até o final. Torre, torre, torre, torre, torre. Tem que parar o B deles, rapaziada. Para, para, é para, para o B deles, para o B deles, que é GG. Para o B deles. Para o B, olha a cena, uta ela, Lux. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Já untei, já tem. Vamos, Kai, tá vamos. Matei ele, matei ele, matei mate ele. Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, mate ele. Para o B, para o B. Saí? Parou, saiu, parou. Marquinho, cuidado. Vem, vem, vem, vem, vem, tem que ser agora, Pantera. A surca a é chance. Vai, vamos, vamos, bate, vamos, vamos. bate, bate, bate, Pantera. Vai, Pantera. Vamos. Caralho, caralho. cagou. 2x0, bora. Caralho, bora. Nessa, seu é pato. O Takas é o pato, pato família. Vambora. <risos> Vambora, galera. Acredita, mano. Acredita, não desaguide. Nossa, velho. Nossa, ainda bem que eu não dei base, mano. Eu vi, ah, vi a janela, velho. Caraca, ô Marquinhos, mano, que eu vou, com emoção, hein, mano. Com emoção, emoção demais. Com essa foi com emoção. Este mano. pra cardíaco, rapaziada. Galera, campzinho da Bonox, concluído com sucesso. Valeu quem acompanhou, espero ter gostado. Pra quem não sabe, mano, foi um patrocínio da Bonox rolar essa brincadeira. Tá rolando promoção de gift Cards lá no site do cara. Quem quiser dar uma olhada, conhecer, um site bem fácil de se cadastrar, ó... Só põe o nome, sobrenome, CPF, e-mail que vai chegar o código lá. Tem tudo na Bonox aqui para PC, mobile, serviços, console e mais, beleza? E é isso, mano. Fechou.